Está sendo uma experiência muito nova, uma experiência totalmente diferente, de muita ansiedade, conhecer um mundo totalmente diferente, de várias coisas acontecendo. Entrar para a universidade é é tanta coisa que é difícil explicar. A recepção foi muito boa, eu estou gostando, são experiências novas, eu estou bem aberto a tentar ver o máximo possível. Ah, eu estou muito ansioso, os veteranos receberam a gente super bem, uh, os professores também, eu estou muito ansioso. A parte mais difícil para mim tá sendo mudar de cidade, né, que eu não sou daqui, eu sou de Santiago. Então tá sendo tudo novo para mim, mas tá sendo muito legal, os veteranos são muito legais, os bichos que vão ser meus colegas são muito legais também. Fiz o meu ensino médio aqui na FSM, então ingressar em um curso superior numa graduação aqui é um sonho, é uma realização. Ainda mais que eu sou a primeira geração da minha família a ingressar no ensino superior.